Eu sou a Isa e hoje nós iremos ver a tabela, acessórios e os novos props de janeiro. novo hoje, muitas novidades no Covid, algumas coisas bem estranhas assim, eu diria. E a gente vai começar pela tabela do Harley hoje. Eu já vi o acessório dessa vez não teve como escapar vamos começar aqui por esse design eu achei engraçadinho gente, até que é engolível, né porque são bolsas Tipo, as bolsas são bolsas. Legal. Vamos começar pela bolsa pequena. Dinheiro que nunca aumenta, né? Sempre é esse tanto de dinheiro ou aumentou. Vamos lá, bolsa. Duas bolsas da mesma marca. Que são praticamente iguais. Odeio isso. Um vestidinho. Eu usei dessa calça, achei legal. Gostei, gostei, quero ganhar. Vestidos, vestidos. Ah, e essa bolsinha. Gente, esses prêmios estão diferentes, né? Eles estão assim, tipo. Eles estão bem diferentes, estão bonitos. Tem umas coisas que sempre aparecem aí, né? Mas tem umas coisas que não é normal a gente ver. Várias calças diferentes, leggings. Olha, gostei. E eu achei bem bonitinha essa coisa meio holográfica. Bolsa média agora, dinheiro normal. Uns vestidos, vestido, vestido, vestido, vestido, vestido, vestido. vestido. Saia. Péssima! Gente, como assim? A bolsa pequena, as bolsas pequenas são melhores que as bolsas médias. Covet, o que tá acontecendo com você? Só tem vestido aqui e uma saia, ou calça, não sei, não gostei. Bolsa grande agora, os 2 mil diamantes podia aumentar, né? Pô, tem inflação no mundo inteiro, todo ano, por que, que não tem no Covet? Por que, que não aumenta o valor também? Vamos lá, o que, que é isso? É um bracelete e um vestido. Se for um vestido, eu achei bem bonito. Estranho vir só dois prêmios, né? Normalmente vem três coisas. Aqui também veio um anel, igualzinho a todos que a gente já tem. E um bolero, ou seja, tipo, um casaquinho. Eu achei bonito, as bonitas roupas que vieram. Mas bem estranho só vir dois prêmios e, tipo, 17 mil, 18 mil. Nunca mais veio prêmio de 20 mil. E o acessório de cabelo, que eu achei, gente, um pouco aleatório. Vamos ver de perto esse acessório de cabelo. Olha só, tem todos os níveis. Esse do rabinho de cavalo, branco, eu achei mais bonito. Não sei porque estão forçando esse cabelo com o azul, que já teve outro acessório com esse cabelo. Eu não gosto desse cabelo, esse cabelo não faz sentido, ele é tipo um negócio arredondado, assim. Nada a ver, eu não gosto. Esse da três foi pior. Eu não sei, gente, eu achei meio aleatório, assim. Eu não sei, gente, eu não gosto mesmo desse esquema de cada acessório ser diferente pra cada cabelo, porque tipo aquela touca... Que é verde, tipo, quando que eu vou usar isso, gente? Sério. E também apareceram novos acessórios, assim como aquele meio de papa. Esse acessório eu achei terrível. Gente do céu, que acessório ruim. É uma presilha. Sério que vai ser uma série pra gente gastar um monte pra ganhar uma presilha? Olha esse pretinho ali, o último. Não dá nem pra enxergar. Eu detestei esse acessório, foi péssimo. Acho que é um dos piores acessórios do COVID. Pode colocar aí na lista de piores acessórios do COVID. É o primeiro. Terrível, inútil e. Nútil, péssimo, mal feito Sério mesmo, não gostei Aí a gente tem aquele outro meio de papa Que é da Laura The Witch, The Witch A gente ainda não sabe falar Ué, esse cabelo ganhou dois acessórios, olha só Quem é criadora de tendência ganhou esse item Eu imagino que você ainda Consiga ganhar, talvez, em quatro dias Depois que ele estiver disponível Pra compra, você não ganha mais Esse é meu chute, ou também só no mês de janeiro Que eu vi alguém falando que só no mês de janeiro Se você virar criadora de tendência No mês de janeiro você ganha o um acessório Eu achei isso bem injusto, gente, porque faz, tipo, um mês que a situação virou, eu tô na metade ainda, eu não sou criadora de tendência não tem nem como eu gastar, se eu gastar todo o meu dinheiro, eu ainda não vou ser criadora de tendência. Então, eu achei muito assim, não injusto, porque eles prometeram prêmios bons pras criadoras de tendência, eles falaram que até isso e ia ter aquilo, e isso é um puta prêmio bom, né, gente? Tipo, um acessório de cabelo de graça. É muito legal isso. Eles deram, assim... Eu acho super certo ter esse tipo de prêmio pra criadora de tendência. Mas não em um mês que a estação virou, né? É impossível você ser criadora de tendência agora. A não ser que você faça cash. Eu tô falando isso porque... Já vi várias discussões sobre isso no Facebook. E todo mundo falou... Sim, eu sou criadora de tendência porque eu faço cash ou comprei cash. E assim, o acessório em si, tipo, beleza, foi usado pela Rihanna, foi usado pela Beyoncé, foi usado por várias fam pessoas famosas. Só que ele é feio, gente, é um acessório do Papa, sei lá, nada a ver. É horroroso, mas a gente quer ganhar tudo que dá pra ganhar no jogo, né? Vai que um dia a gente vai vender nossa conta. E agora, por último, vamos falar dos adereços. Eu vou abrir aqui um desafio que eu não tenha feito nada que eu dei, o meu já tava pronto ali, né? Vamos lá então, na mão direita, o que que a gente tem? Isso aqui que voltou. Esse negócio também voltou. Isso aqui também voltou. Tipo, isso aqui também voltou. tem Nossa, tem bastante coisa aqui mesmo. Bom, tem bastante coisa, mas acho que esse daqui é o único... Eu gostei até desses acessórios. Desse aqui achei muito estranho. Nas costas agora só tem... O das costas é o mais legal que tem. Só tem essa asa horrorosa de borboleta. E aqui na frente a gente tem esse cachorro. Ah! Ai, veio um gatinho agora. É, gente, meia boca, assim. O que eu achei de tudo foi que tá tudo meio mais ou menos. E parece que as coisas estão perdendo a qualidade. Os adereços estão, óbvio, bem desenhados, bem legais. Só que é coisa nova, então eles estão, né, trabalhando nisso. Tem muita coisa aí que poderia ser melhorada. Os acessórios de cabelo, só o da Laura The Witch, que tá muito bem desenhado, perfeito. Foi difícil de fazer. Porque aquela toquinha, gente, convenhamos, é...